Hoje tem prova, vamos testar o seu inglês. What's up, learners? Júnior Silveira é o mensageiro da brilhagem. Estou aqui hoje para testar o seu inglês. Já deixo aqui no link da descrição, o primeiro link aqui, o link para você baixar esse teste que eu vou fazer com você aqui, ok? Vou fazer aí questão por questão, dá um tempo aí para você responder e explicar por que, que a alternativa está certa ou errada. Pega o seu caderno, ou anota aí no seu aplicativo, anota em algum lugar as respostas, porque depois a gente vai conferir o resultado, ok? Anota aí as suas respostas. Eu quero saber quantas você acertou, quantas você errou. Beleza? Alright? Então vamos lá. Primeira questão aqui, vamos ver. Está aparecendo aí na tela, parece o show da brilhagem, né? Primeira pergunta. <risos> Muito bem. John and Mark, na, my neighbors. They, na, next door. Temos aí as alternativas, né? A, B, C, R, D. Vou dar um tempinho aí para você. Cinco segundos, vamos lá. 5 seconds, põe na tela. Tentei imitar as minas do fantasia. <risos> então vamos ver, ó. a resposta correta é Letter B. Então fica R e live. John and Mark are, porque são duas pessoas, né? John e Mark uh, são. My neighbors, meus vizinhos. They are. Live next door. Então é live porque they né, não é a terceira pessoa para colocar lives, por exemplo, como é na letra C. E leave na letra A, ó, leave significa sair, deixar. Não é a mesma coisa que morar. Né? Então leave, sair, deixar. E live, a pronúncia né? live é viver, morar, ok? Number 2, tem, oh, number two listening, oh, listen to the mini dialogue and choose the correct answer. Vamos ouvir o diálogo. So, Henry, I've heard you've got now 10 cats, is that right? Oh, no, that's not right. I only have two dogs. Let's check the alternatives. Letter A, Miley has 10 cats and Henry has three dogs. B, Henry has 10 cats and three dogs. Letter C. Henry doesn't have 10 cats. He only has 2 dogs. Or letter D. Henry doesn't have any pets. He can't stand them. Vamos lá. E a resposta é? A resposta correta. Letter C. Henry doesn't have 10 cats. He only has. Two dogs. Fica na, claro na parte do diálogo, né, que a, a, a Miley, ela, ela falou assim, Agora você tem 10 gatos, é isso mesmo? ele diz, não, não, eu tenho dois uh, cachorros. Logo, Henry doesn't have 10 cats, he only has two dogs. Okay? Listen to this part again and check your answer. So, Henry, I've heard you've got now ten cats, is that right? Oh, no, that's not right, I only have two dogs. Number three, choose the sentence that best describes the image. Então, olha só essa imagem aqui na tela, ó. Põe na tela, põe na tela, Flash. Olha que beleza, né? Tudo tranquilo. Letter A, vamos lá. Qual que é a melhor frase que descreve, descreve a imagem? There's a snow and a crowd at the city square. B, there's a house and children running around the street. Letter C, there are some palm trees and the breath Taken beach? Letter D, there's sand and a huge river along the way. Okay, and the answer is letter C, there are some palm trees and a breathtaking beach. Então, tem algumas, ar, algumas palmeiras, né, ó, palm trees. And a breathtaking beach. E uma praia de tirar o fôlego, né? Tirar a respiração, de faltar o ar. Né, minha banda aí. O teste está na metade. Let's move on. Number four. Mary didn't do very well on the test. Na, na, na. She got a good final grade. E aí? Letter A. For instance, nevertheless, let, que é letter B. Letter C, because of that, or Letter D, so. A ideia é que a Mary não foi muito bem na prova, e aí no final ela conseguiu uma nota uh, final muito boa. E aí? A, B, C, or D? <música> letter B is the right alternative. Letter B, nevertheless. Nevertheless. Palavrinha né? chata, hein? Nevertheless, significa mesmo assim, ela não foi muito bem na prova, mesmo assim ela conseguiu uma nota boa. Mary didn't do very well on the test. Nevertheless, she got a good final grade. Let's go to the number five. Listen to the paragraph and choose the correct alternative. Então, vamos ouvir este parágrafo e aí, você... e aí vamos escolher a alternativa correta. Come on. My name is John and I really love living in the countryside. I've been living on a farm for over 10 years now. Living on a farm is really challenging and exciting at the same time. Challenging because the weather changes all the time. There's rain and sun on the same day, and it makes harvesting nearly impossible. However, I'm lucky enough to have a great staff that helps me with the daily activities. A. John said that he's found of living on a farm. B John said that he doesn't have any employees. C. John said that the weather is great all year round. D. John said that it's unfair that he has to live on a farm. A, B, C, or D. Letter A. A letra A. Very nice. E a letra A porque, olha só, ele diz isso bem no começo do parágrafo. Olha, olha só o que ele diz. Ó. My name is John and I really love... Living in the countryside. Eu realmente amo morar no interior, né? I really love living in the countryside. Então, countryside, interior, olha a alternativa, ó. fazenda, né? farm, olha lá. Então, ele gosta, porque a alternativa diz, ó. he's found of living on a farm. Found é tipo gostar, curtir, não é muito comum essa palavra, mas é uma palavra positiva. Então, fazendo essa associação, já sabemos o que é. Letter A. Número 6. Let's go to the number 6. La, la, la, la, la, la. It was raining. I went for a walk. Então, estava chovendo e eu saí para dar um passeio, para dar um rolê. Então, letter A. Because. Letter B. In addition to. Letter C. On the other hand. And letter D. Although. Let's go. Letter D, although, although it was raining, I went for a walk. Embora estava chovendo, eu saí para dar uma volta, né, para caminhar, ok? Because, não pode ser, porque, ó, porque estava chovendo, eu saí, não faz sentido. In addition to, além disso, estava chovendo, eu saí para, não. On the other hand, significa por outro lado, né, ó, por outro lado, ó, on the other hand. Louco, né? Uh, também não pode ser. Vamos agora para o número 7, a pergunta número 7. Let's go. Choose the sentence that is incorrect. Letter A: oh, Incorrect. Atenção aí. ó. Letter A: Mount Everest is higher than any other mountain in the world. B: Mount Everest is the most high mountain in the world. C: Mount Everest is a huge mountain. Or letter D. Mount Everest is the highest mountain in the world. A, B, C, or D. Então, a resposta aqui é... Letter B. Mount Everest is the most high mountain in the world. Todas as outras frases estão certas, mas essa aqui não. Sabe por quê? Porque quando você está usando superlativo... Não tem comparação, certo? Superlativo, ó. É o mais alto, né? Você usa o the que aqui está certo, tem o the, tem o most, beleza, the most, só que o problema está aqui, ó, no high, high, que significa alto, não se usa com most, quando você tem aditivos curtos, você usa o the e o aditivo com o est no final, então seria the highest, assim como foi na letra D, ó, the highest. Então, sei lá, uh, o mais alto, the tallest, uh, o mais uh, fraco, the weakest, tá? Se for aditivos longos, aí não precisa colocar o ST. Você coloca só o the most e o aditivo. The most popular. The most beautiful. E assim vai. Number eight. Na, na, na, na, na. Her heavy headache. She managed to present her project. Então, ela estava com uma dor de cabeça muito forte. Uh, e ela conseguiu, né? Ela né, se deu bem ali para apresentar o projeto dela. Apesar disso, né? Eu acho. Vamos ver. Letter A. While... B, despite. C, whereas. Letter D, furthermore. Letter D, furthermore. A, B, C, or D. Letter B, despite her heavy headache, she managed to present her project. Então, apesar de, né? Despite, é apesar, né? Apesar. Da dor de cabeça forte, ela conseguiu apresentar o projeto dela. Number nine, what's the correct option? I just had enough money to pay my bills. I didn't buy that house. Eu só tive dinheiro para pagar minhas contas. Eu não tinha dinheiro para pagar aquela casa para comprar aquela casa aliás, né? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar aquela casa. Então pega o sentido aí da frase, beleza? Pega o sentido, ó. Eu tinha só dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Eu não tinha dinheiro para comprar aquela casa, certo? Pegou a situação? Ótimo. Então vamos lá. Letter A: If I bought that house, I would have more money to pay my bills. Letter B: If I buy that house, I'll have more money to pay my bills c if i had bought that house i'll have more money to pay my bills or letter d if i had bought that house i wouldn't have been able to pay my bills now a b c or d letter d if i had bought that house I wouldn't have been able to pay my bills now. Então, olha só, eu tinha dinheiro somente para pagar minhas contas, eu não, eu não comprei aquela casa. Então, ó, se eu tivesse comprado aquela casa, eu não seria capaz de pagar as minhas contas agora, certo? Pegou a ideia? Porque ó, eu não comprei a minha casa porque eu só tinha dinheiro para pagar as minhas contas. Se eu tivesse comprado aquela casa, eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas agora. Let's go to the number 10. Number 10, You you can see this bicycle, right? Look at this bicycle. Okay. Então vamos ver aqui a, a, a qualidade da bicicleta, né? A condição que ela tá muito bem. Vamos lá então. Qual alternativa que melhor uh, se encaixa relacionada a essa foto? Letter A. As far as the weather is concerned, today is the perfect day to go on a hike. B All the stores around the city are closed because of the summer holiday. Letter C. Due to the weather condition, it is advised not to ride your bicycle. Letter D. On one hand, the temperature is rising drastically every day. On the other hand, it has been pouring down here in the country. A, B, C, or D. De acordo com a figura, hein? Letter C, due to the weather condition, então, devido à condição do clima, né, do tempo, it is advised not to ride your bicycle. Então, é aconselhável que você não ande com a sua bicicleta. Olha lá, está tudo nevado, ó, tudo nevado, <risos> tá cheio de neve, tá tudo, né, tudo congelado, então, olha a letra A, ó. então, de acordo com o clima, Hoje é um dia perfeito para pegar a bike, né, fazer uma trilha, né, andar de bicicleta. Não, nada a ver. Está tudo congelado. Olha a letra B. Todas as lojas na cidade estão fechadas por causa do, o, o, o, das, do feriado de verão, né? temporada de verão. Não. Letter D. A temperatura está aumentando drasticamente todos os dias. Por outro lado... Tem chovido muito aqui no, no país. Não, não está chovendo, né? pelo contrário, está tudo congelado. Você foi anotando aí todas as respostas, a, as questões que você acertou, as que você errou, foi acertando? Muito bem. Olha só, se você acertou de 0 a 5 questões, seu nível é básico. É básico. E você tem que baixar aqui esse teste para você ler a descrição do que eu coloquei aqui, do que é ser básico, ok? Se você acertou de 6 a 8 questões, seu nível é... Intermediário, Intermediate Baixa aqui o, o, o teste para você ler o que eu escrevi sobre o nível intermediário Se você acertou de 9 a 10 questões, você tem o inglês mais avançado Baixa aqui o teste na descrição para você ler o que eu escrevi sobre esse nível, ok? Esse foi um vídeo um pouco diferente para que nós possamos aí, avaliar o nosso inglês E também para que você aprenda aí, algumas palavras novas, frases diferentes Que a gente sempre aprende, na é verdade? Simulando aí, um vestibular, uma prova, né? Foi bem bacana, eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever no canal, dando uma dedada no Belzinho. Está no Instagram? Marca um amigo aqui embaixo para que ele faça o teste. E aí vocês ficam disputando quem acertou mais, quem acertou menos, não sei o quê. Está no Facebook? Dá uma curtida na página. Compartilha esse vídeo com mais amigos que você ajuda muito o meu trabalho. Está chegando o desafio do inglês. Do dia 2 a 7 de setembro, todo dia um vídeo diferente, com um desafio em inglês para você cumprir. Você vai arregar ou vai aceitar meu desafio? Aqui embaixo na descrição, segundo link, coloca o seu nome e seu e-mail, baixa o guia exclusivo de inglês que eu tenho para você, para você acompanhar essa semana junto comigo, ok? O desafio do inglês está chegando. Sete dias estudando, estudando inglês sem parar. O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Será que eu vou aguentar? Será que você vai aguentar? Vamos descobrir juntos. Desafio do inglês, você vai aceitar ou vai regar? That's it for today, thank you so much guys for watching, lembre-se todos vocês, see you around, see you around, bye!